Cara, falando sério, olha que rapidez, né? Prau! Caramba, foi mal. Eu não vou mais pausar não. Spamming up through the bench, leaving Fala dele!